Boa tarde a todos, eu sou Maurício Malcoca, hoje eu estou aqui na Serra do Café, um lugar muito bonito. Um lugar aqui muito, muito interessante. E nós vamos fazer um vidinho aqui, eu vou caçar um veio de água aqui nessa beirada aqui. Então mostrar para os amigos que o veio de água e a parte de área de, de minério está em todo lugar. o Edson vai gravar aqui eu vou eu vou dar um comando para as varas é, me indica a direção de um veio de água no terceiro passo você me indica a direção um dois três agora o virou para cá e eu também já virei para o lado do casinho de porco. agora eu vou andar quero essa mostra uma fiação que tem em cima eu estou debaixo de uma, de uma energia aqui eu estou bem embaixo da, da fiação da rede isso aqui é uma, uma passagem de energia que vai para as rostas fazendo é uma arte de atenção então veja bem as variônicas não tem nada a ver com essa energia que está em cima aqui eu vou caminhar essa está gravando é, eu vou caminhando assim que eu chegar no local aonde está esse veio, ela vai cruzar ela cruzou aqui eu estou em cima de um veio de água agora é o seguinte ver a fundura que está essa água, e aqui é um lugar muito alto, aqui é uma serra, então aqui eu cheguei em cima ela está cruzada, é, vai se tiver com 20 metros de fundura você descruza, se tiver com 21 metros de fundura você descruza, se tiver com 22 metros de fundura você descruza, se tiver com 23 metros de fundura você com 24 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 25 metros de fundura, você descruza. Está com 25 metros de fundura essa água. Agora, vocês veem que aqui é um lugar que é, é serra, então ela não está muito rala. Tem lugar por aí que está com 8 metros, 7 metros, 6 Mas mesmo assim, aqui sendo serra, é um lugar bom de água. Agora eu vou dar um comando para ela, vai de onde? Assim que entrar é, na área. água eu já entrei na área de conflito essa área é uma área de minério vamos ver qual que é a largura que ela tem ó, eu vou caminhar a vara vai cruzar eu vou continuar andando com ela cruzada assim que eu sair de dentro dela, as varas vão descruzar aí, descruzou então daquela parte até aqui deve dar quase 10 metros essa área que eu passei dentro é uma área de, de minério. A partir dessa risco que eu fiz aqui pra cá é uma outra área de água. Quer ver? Eu vou falar para o Laió, E dá a direção de um outro meio de água a partir de, dessa área de Ó, Veja bem. Ó. Eu estava embaixo de uma rede de energia, deu contato com as varionicas. Rede de energia não tem nada a ver com as varionicas, nada, nada, nada. A rede de energia é a rede de energia, o que está no solo é no solo. Então isso é muito importante aí, que o pessoal aí veja aí. Ó. Agora se eu quiser achar uma rede de energia, eu teria que fazer um outro comando para as variões que apontasse para arriba para apontar para onde está agora quem é que não vai ver uma rede de energia um mundo de forte desse aqui um monte de fio enrico então não tem nada a ver naquela energia aqui. é outro tipo de energia que eu faço ali então a, essa da, da, da do, do chão aqui por exemplo, é, se eu dou um comando para ouro, caiu embaixo da rede de energia, não tem problema nenhum, ouro é ouro, energia é energia. Não tem nada que interfere aqui. Então a energia que está lá em cima não interfere aqui embaixo. Então hoje eu escolhi esse lugar justamente para isso. Para poder mostrar para vocês que essa rede não tem nada a ver com o que eu fazendo aqui Pode ser essa, pode ser aquelas dragonas lá, tem Tá no solo é no fogo, tá no solo não tá no ar. Então as não vai pegar não ainda. Agora, a partir daqui ó, eu pego outra área de minério. aqui eu peguei outra área de minério. Já, já é a segunda. Daqui para frente as varões vão cruzadas. Aqui as varas descruzou, já saí dessa área. Essa área é uma área mais curta, ela deve dar uns 6 metros só. Mas essa área que tá o Edson aqui dentro, é que é outra área de água. Eu vou fazer um comando para cima aqui só para vocês verem como é que vai cair tá nela. Variónica, me dá a direção de um veio de água. Ó, um, dois, três. Ela já me jogou para baixo, ó eu vou andar, a hora que cair aqui ó, aí ó, exatamente ó, essa já está bem beirando a área de conflito, ela está com um metro só lá da área de minério para cá ó, e assim por diante, aqui eu dou outra área, outra área de minério, outra área de água, e isso eu posso entrar, sair lá no fim do planeta, lá que é do mesmo jeito Então hoje eu estou fazendo esse vídeo aí para mostrar aí para o pessoal Eu o pessoal também ter mais umas ideias aí como é que marca essa água, essa área de minério agora eu vou voltar aqui atrás eu vou dar um comando aqui para o ouro quem sabe nós achamos um ourinho aqui então a gente vai voltar um pouco aqui atrás bariônica se tiver ouro granulado ouro em pó ouro em pepita você cruza senão você não cruza então o comando que eu dei é se ela achar ouro granulado pepita ou em pó ela vai cruzar senão ela não vai cruzar então é um dois três nada não tem ouro aqui mas nem a 500 metros de fundura Agora a prata, eu acredito que esteja prata, então vamos ver para a prata, é, se essa área tiver prata, na profundeza aí você cruza, se não você não cruza. Um, dois, cruza, a prata tem, bariônica se tiver com 50 metros de fundura você descruza, se tiver com 55 você descruza se tiver com 60 metros você descruza a prata está com 60 metros de fundura então não compensa, para você minerar só prata não compensa aí o pessoal que tiver interesse aí nessas varas iluminadas aí o contato vai estar tá embaixo do vídeo outra coisa para lembrar o pessoal também já no final do vídeo essas varas aqui não é vara comum, não é igual essas varas que o pessoal faz em casa. Tem muita diferença essa das varas comuns. Então o pessoal tem contado, ah mas não está dando certo, não dá certo mesmo, porque não é umas vara iluminadas. Então o pessoal que faz as varas comuns, eles fazem para caçar qualquer coisa, o que achar achou. Agora, para você trabalhar com o comando, com elas, você falar com elas, você transmitir o um pensamento para elas. ESA tem que ser especial. Exato. E até o próximo vídeo.